Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje Nubank, é... Fazia tempo que eu não falava desse cartão aqui no canal, né? Olha, uns 2, 3, 4 meses, Danilo, ou mais, né? Faz tempo que eu não falo do Nubank. E por que eu estou falando dele aqui agora? Porque chegou mudanças no cartão do Nubank. Pois é, o Nubank, o roxinho, traz novidades legais aí pra galera. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Pois é, o Nubank, que está bem distante da gente de algum tempo já, Vem com novidades aí eu trago para vocês em primeira mão. Você se lembra, quando eu falava aqui do Nubank, que ele é um cartão que é o Gold, o Platinum, não tem cashback, não tem pontos, ou seja, é um cartão comum, apenas não tem anuidade. né? E você usando ele, você deixa de ganhar alguns benefícios naqueles cartões que tem anuidade, é, ou que, que tem anuidade, mas isenta por algum motivo, ou tem anuidade e você consegue isentá-la por algum motivo, por exemplo, por investimentos. E o cartão Black do Nubank, ele tem anuidade, mas também existe a possibilidade de isentar por cashback, existe a possibilidade de isentar pelo gasto mensais ou através de investimentos, eu já vou explicar para vocês. Mas a maior, a, a maior novidade do cartão é você ter, por exemplo, um cartão adicional, que até então o Nubank não permitia você ter cartões adicionais. Mas agora chegou a sua vez! Leandro, e essa novidade de pedir o cartão adicional está disponível para todos os cartões do Nubank? Todos. Tanto para a versão Gold, para a versão Platinum ou versão Black do Nubank, ultravioleta, você poderá solicitar o cartão adicional do Nubank. Caso o seu aplicativo ainda não apareça, a opção de solicitar o cartão adicional é que eles estão atualizando o aplicativo para cada cliente. Então, pode ser que o seu demore um pouquinho, mas logo, logo terá a opção aí na opção cartões. Então, deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como que vai ser. O meu também aqui por enquanto, eu uso esse aplicativo para poder fazer vídeos e tal, também aqui não, não aparece, mesmo atualizando a versão, mas já recebemos membros que já tem aí a possibilidade de ter o cartão, tá certo? Na opção é, meus cartões, tá certo? Você vai clicar ali e lá na opção meus cartões vai aparecer para você então a possibilidade de ter o cartão do Nubank O um cartão, no caso, adicional, tá certo? O, por exemplo, o cartão Gold e Platinum Eu não vejo vantagem de pedir cartão adicional para eles Porque não tem benefício nenhum Não porque não tem cashback, não tem pontos Então o máximo que você teria ali, por exemplo É comprar um produto e ter garantia, por exemplo, estendida no Mastercard Gold, né? O Platinum não tem garantia estendida E se você fosse viajar, os adicionais estariam cobertos também com as, as proteções do cartão Gold e Platinum, né? Já para o cartão Mastercard Black do Nubank, é muito importante que tão adicional. Mas, Leandro, como assim muito importante? Vou explicar para vocês. Imaginem, você é casado, você é sua esposa, né? só vocês dois, e ambos estão indo fazer uma viagem por Guarulhos, Terminal 3, para uma viagem internacional. E o seu esposo, ele tem o cartão... É do Nubank, o Black Ultravioleta. Mas você que é a esposa não tem. Ah, mas aí eu entro junto com ele. Vamos lá. Se você for na sala VIP da Mastercard Black, tanto a Mastercard Black 1, a maior ou a 2 Express, só o titular entra grátis. O adicional, no caso o acompanhante, que não é adicional, é o acompanhante, teria que pagar 130 reais. Não é de graça, teria que pagar 130 reais. Ou seja, sem o cartão adicional, sem o cartão físico em mãos, você vai pagar R$ 130. Reais. Só que o titular do cartão só pode levar três pessoas como acompanhante. Então, imagina assim: o seu esposo tem o cartão Black do Ultravioleta no bank, ele não vai pagar nada, e você não tem o Ultravioleta, porque não tem nenhum adicional, vai pagar R$ 130. Reais. Mas agora, com a possibilidade de solicitar um cartão adicional, o que vai acontecer no caso do Black do Ultravioleta? o seu esposo vai emitir um adicional para você, de graça, né, porque ele vai usar os benefícios de isenção da anuidade, e vocês poderão viajar para Terminal 3, e ambos mostrar o cartão na sala da Mastercard Black, e não vai pagar nada de sala VIP da Mastercard Black. Tá? Lembrando que o cartão Ultravioleta não te dá acesso ao lounge aqui. portanto, se você acessar outra sala VIP a não ser da Mastercard Black, você vai pagar 32 dólares, tá, ok? Então fique bem atento a isso. O benefício do lounge aqui Depende do emissor do cartão. E o Nubank, nesse momento, não emite é, cartão Black com acesso à sala VIP grátis, a não ser da Mastercard Black, que não é o Nubank que emite, e sim a própria bandeira Mastercard Black. Tá? Ok? Qualquer Mastercard Black entra grátis na sala da Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos. E, Leandro, quanto que é a anuidade desse cartão Black Ultravioleta Nubank? Ele é um cartão feito de metal. Ele é exclusivo, né? Um cartão que o primeiro Mastercard Black de metal no Brasil foi o Nubank que trouxe. Né? O roxinho ultravioleta. A anuidade é 12 parcelas de R$ reais. No entanto, você consegue isentar a anuidade desse cartão por gastos mensais. Se você gastar R$ reais por mês, você isenta a anuidade deste cartão Black do Nubank. Mas, se você não gasta R$ mil por mês, gasta R$ dois, R$ mil R$ mas você tem um investimento com o Nubank de R$ mil ou mais, você consegue isentar a anuidade do Nubank também é, pelo investimento. Então, 50 mil ou mais, ele isenta a anuidade também desse ultravioleta. É, e os adicionais, junto, estariam ali contemplados a isenção da anuidade. O investimento no Nubank é 1% de cashback. E o dinheiro parado ali na conta do que ele vai crescendo conforme você vai mantendo o dinheiro ali. Chegando a 200% ao ano, os investimentos parados do Black do Nubank. Tá? Então, é um cartão que, teoricamente, em termos de cashback... Investimento que pode chegar a 200% de CDI não deixa de ser um bom cartão, tá? Não deixa de ser um bom cartão. No entanto, para benefícios a mais em salas VIPs, esse cartão não te dá nada a não ser a Mastercard Black, é do, da pela bandeira Mastercard. Agora, com a chegada do cartão adicional, para quem é Black do bem, que eu vejo muitas vantagens, né? A ajudar a gastar o um cartão e ganhar o cashback, os benefícios da Mastercard Black é top demais, como por exemplo, seguro. É, de viagem, é, garantia estendida com valor maior de proteção, né? E outras proteções que o cartão Black tem. Já o Platinum e Gold são inferiores, então eu não vejo necessidade de pedir o um cartão adicional para as pessoas usarem esse cartão, tá? Agora, no Black, sim, eu vejo uma importância grande de ter o um cartão adicional, uma porque prestígio de ter o um cartão Black, cheio de benefícios, e ainda poder acessar a sala da nossa é Black 1 e 2 barulhos quando assim estiver por lá, né? Então tá aí para vocês a novidade do Nubank, é, para os cartões Gold, Platinum e Black, para solicitar cartões adicionais que já está chegando para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Mário Giovanni, um grande abraço. Jean Pierre, um grande abraço. Gabriel Loyola, um grande abraço. Iago Oliveira, um grande abraço. Carlos Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.